Felinhos Together, análise de quedas, e esse aqui com uma queda especial, eu tô ligado, você foi lá, pediu, eu também fui lá e pedi, e o Marquete aceitou, então nós vamos fazer análise daquela queda, maravilha, e ele vai ficar para o final, que é a cereja do bolo, você por favor não adianta o vídeo, você não faz isso, hein? você assiste ele completinho, beleza? Se caso der uma travada durante, é seu computador ou sua máquina, HFW Informática, Vai resolver isso aí agora, o site tá aqui, o telefone também, o link é aqui embaixo. com Sai tudo, acessa lá, chama eles, maravilha? Muito bem. Vou começar aqui com o Rafa Oliveira, mandou aqui, um fala, gruvalino, my name is Rafa, vou rasgar uma seda primeira, provavelmente foi mandar uma marofa, não, essa seda é, é para mim, dependendo da seda, você, você entendeu. É, vou rasgar uma seda primeiro pois ano de moto grande, há um ano, o que seria uma moto grande, Rafa? Quando você andava nessa aqui, por exemplo, aquela escala 124, 24, aí, eu sei que vocês gostam dessas coisas, Vamos lá. Nesses 365 dias, aprendi muito vendo suas dicas e vendo sua pilotagem Lux. Recentemente peguei uma R3, top, tem uma CBR 150F, top também, CBR 150F é luxinho. Pra poder explorar mais as curvas da vida e Romeiros não podia faltar, né? O é um treino maravilhoso. Eu gosto demais de Almeiras. Almeiras, cara, aquele primeiro setor que eu faço lá, sobe e desce 10 minutos, irmão. Assim, tem um retorno você separa tá 8, vai, quente. É, duas não é uma bateria. Mas vamos lá, umas loucuras. Você não faz isso, hein? Você não faz isso aí, hein? É, tava indo bem, treinando legal no sábado, 3 da tarde. Horário bom, já os bicicleteiros foram embora, tal, não sei o que. Tio porque os caras vão de manhã, né? é bom a gente ir à tarde, que não atrapalha os caras. A gente também é aquela, aquela coisa. Sabadão à tarde é legal. Acompanha o meu mecânico de R1, que já foi meu instrutor. Luxo e um rocan. Ah, aí sim. Verso 650 do mal. E se é, e se é pra evoluir, evolou com quem sabe. Au! É isso aí. Pneus de Rosso 2, que é o original. É, não, na verdade ela, ela vem com o 0 Mas é a mesma coisa com os dois. 31 dianteira fria e 29 traseira fria. Sou tatuador. E quando quiser lançar um rabisco é só chamar. Na faixa. É, agradecimento a todos você faz. Agora vai, ó. A arroba dele é... Rafa Rafa__tattooist. Vou deixar aqui embaixo. Se quiser também falar tatuagem. Vamos fazer a propaganda aqui, Rafa. Mano, ó. Eu não tenho tatuagem até hoje. Eu tive vontade de fazer. Mas eu não sei se minha mãe deixa. Não, é o seguinte. É que daí eu perdi a coragem e tal. E não sei, velho. Mas será que eu faço um rabisco? Sei lá, velho. Vamos ver. E sabe o que eu faço? Aqui assim, ó. Não sei, não sei. Vamos lá. Bom... Primeira coisa aqui, Rafa, tá alta essas para a moto estar tá fria, beleza? Isso aqui se fosse quente, tava legal. Aí ah, eu, eu, eu trabalharia menos até. Eu colocaria... Porque moto de baixa cilindrada, o dianteiro pode ser um pouco menos. Porque ela não tem tanta força, assim, frenagem, aquela suspensão para. Tá? Então, um pneu muito cheinho, ela deixa a moto rápida, claro. Mas eu, eu trabalho, geralmente eu trabalho 29, 25. É, até quando eu pego a moto da Jupa, andava, chama 25, 30, 26, fica nessa. 31 não é ruim, tá? É bom também. Mas deixa pelo menos 3 no mínimo de diferença de libras, da dianteira para traseira. 4 é excelente, tá? Mas no mínimo 3. Então trabalha 27, quente e tal. Enfim, mas vamos dar uma olhada nesse vídeo aí. Fica com o vídeo. Esse aqui é o fim do primeiro setor, hein? E a rocha lá, depois ela abre uma pistinha de um acostamento, é o retorno, entendeu? Esse é o setor mais luxo de Romeirolas. E aí assim, eu não sei o que esse cara tá fazendo aqui, mas esse rolê que ele fez não faz. A estrada lá não é legal, então vamos aqui. Primeira coisa aqui, Rafa, se você perceber, é o a troca da marcha, deixa eu voltar a. Deixa eu deixar o mouse aqui perto. Escuta troca a marcha antes disso acontecer você perde tempo com isso é, troca antes a marcha ou se você está é, se você atentou, tá olhando no não está olhando o painel, também aconteceu isso aí beleza, porque sempre olhando para frente não é o painel mas não deixa dar corte olha meu vídeo on board faço esse convite repara que aqui eu ponho até quarta às vezes jogo uma segunda, né, faço a redução segunda e entre essas duas aqui, ó, primeira marcha que essa é a curva que você passa reto. Aqui inclusive já morreu gente, viu? Por quê? Porque ela é traz soeira, ó. Parece que ela é uma curva assim, só que a hora, onde, bem no ponto onde eles estão, ela faz isso aqui assim, ó, E todo mundo passa reto. Por quê? Porque a galera não se liga, e isso aí tem que conhecer, deixa em segundinha, baixa o giro, e aí quando ela fecha, não tem como você puxar mais. Por quê? Porque como tá em baixo giro, a chance dela perder a frente, sair, escapar, é um, dois. É, a sensação que fica aqui pra quem não conhece muito é tipo assim ó, imagina você fazer uma rotatória e matar na embreagem o que acontece? A moto vem com tudo né por quê? Porque não tem tração não tem força pra empurrar a dianteira e aí ela vem e fecha então o que, que eu faço? Eu jogo a primeira ponho o giro lá em cima por quê? Porque daí eu tenho mais peso na traseira, uma vez que eu tô em descida me dá mais confiança e mais conforto pra contornar essa curva aqui e aí aqui você passa reto, entendeu? então ó, aqui ó Aqui cabe uma redução, uma redução, mais aberto, porque, entenda, filhos, eu tô falando da situação dessa curva, de novo, por isso a importância de conhecer o lugar, porque quem não vem aqui a primeira, quem vem a primeira vez aqui, passa reto mesmo, ó, olha o que ela faz aqui do nada, ó, tum, fecha, e já era, Tem a galera passada. Se tem um carro de frente aqui, morre e acabou, entendeu? Teve um maluco que dividiu aqui no guarda-reio. então, aí aqui eu faço um retorninho, ó, você se ligou aqui, ó, aqui eu faço um retorninho, ó. tá vendo, ó? Compra uma fruta aqui com o maluco aqui, calma esse aqui, um gol de geração 3, compra um bagulho aqui com ele sempre, faça um retorninho e já era, para para ele ligar o cronômetro e vai, você acha? Não, mas você entendeu né filho, então ali, reduz uma marcha a hora que estiver no ponto e entra pra você ter giro, pra você ter um, um conforto e pra você ter um, um peso na moto pra daí sim ela não, não ficar solta e você ter medo e não inclinar na curva, Entendeu? Então é isso aí, ó. Então de novo aqui, ó. Vem mais aberto aqui, mais aberto, mais aberto, mais aberto, mais aberto. Pum, primeira. Fecha aqui e sai aqui, ó. Beleza, filho? Vamos pro próximo. Espero ter te ajudado. O Meiros é a estrada luxo de treino. Mas ela, se você não conhecer, ela trastora. Por exemplo, eu conheço o próximo setor e aí tem as, as lombadinhas. Aí tem o terceiro setor que é um luxo e depois tem mais lombadinha. Esse terceiro eu já estou decorando, mas é um setor luxo, é uma escuda que é mais de alta, só que é tudo cega. E se você não confia, tem que dar aquela reduzida no e... próximo. rapaz! Jonas Ziceva, malandro. malandro! Fala Joe! Ah, eu tomei! Tava dando uma brincada na serra quando eu tomei esse bandão. só você ver o que é bandão, é uma pneu Mad Zero RRK3, que é igual ao SP. PS dianteiro 29 e o traseiro 27. Eu quero falar uma coisa pra vocês. Fica com o vídeo. Eu vou falar uma coisa pra vocês, senhores. Por exemplo, R1. Seiscentos, mil. Na dianteira é usar no mínimo, mínimo, 30 e já tá baixo. Eu uso 31, agora estou tô usando 32. A última eu fiz 32 o rolê, gostei, lá na vovó principalmente. Tava acompanhando, que eu acompanho também o, o Céline Pintoli, francês, na pista, aí tá? é pista. Tá usando 35 no Cup 2, tá? já vi que usa 36 no Supercosta também. Sebastiano Zero usava 34, quando eu a box por ali na Target em 2014. Então, assim, em Interlagos eu uso 32 direto. Em Itapuava eu uso 33 direto, tá? É... Na estrada agora eu tava usando 31, passei a usar 32. 30 já fica muito murcho, mas ainda é melhor do que 29. 29 esquece. E isso aqui tem que estar tá quente, tá? O traseiro 27, quente. Luxo, mas se tiver 32 na dianteira, 31, sempre deixa no mínimo 3 a 4 libras diferentes entre os dois. Acontece o seguinte, senhores, e vocês vão reparar aqui. É que essa é uma imagem que eu não consigo ter tanta é, informação, porque está de longe. Mas se você reparar, você vem inclinando ela em dois estágios. Você vem dar uma sambada e entra mais uma. Isso pode ser, um ponto, que o seu pêndulo, que está de longe, então parece me... Que você não abre tanto a perna, que você ainda fica bem em cima da moto. E a R1 é uma moto um pouco grande, né? Então ela é meio. É, é, é, ela é pesada nas transições. Mas sair mais da moto ajuda até a evitar. Isso é porque o seu Júlio vai pegar antes no chão, você vai inclinar menos e é luxo. O K3, ele tem a carcaça mais firme. E quando você usa muito murcha, isso já aconteceu comigo também em, é, em alguns momentos, o pneu ele dobra bem. Só que ele fica igual um pogobol, que eu até falo para galera dos meus cursos. Aí ele vem aqui, ó, dá uma deformada e ele tem uma hora que ele dá um, um stop na inclinação. E não foi de repente o um momento que você achou que era tudo que tinha lá, você vai puxar mais. Quando ele sai dessa pegada, ele dá uma escapada e volta. Nessa escapada e volta, dependendo de como você está posicionando na moto, e se você não está mais para fora, um braço mais flexionado, não estão pegando aqui na dianteira, você vira refém e vai embora. Então aqui você virou refém e foi embora. Então o que, que acontece? Primeiro, dá para ver que você é, faz a transição, mas dá um, um pouco bom a moto e você dá uma brigada. Então eu não sei se você parece que faz dois estágios no meio da curva e isso é ruim. E nesses estágios você guarda o acelerador e volta, você está mexendo em toda a estrutura da moto, toda a suspensão e aí ela fecha e vai embora, por mais que você esteja com o pneu luxo. Ou se você saiu pouco dela e usou muito esse lixo do pneu. E isso acontece com calibragem baixa, por quê? Porque fica mais gostoso, a moto fica mais firme no chão realmente, na frenagem ela te dá uma melhor sensação, mas nas curvas ela fica mais lenta e ela deforma mais. Então dá pra ver aqui, ó, que você vem, né, aí vai entrar a curva aqui, ó. Eu não, eu não vejo você sair tanto da moto, tá vendo, ó? Eu não vejo a perna tão aberta aqui, ó. Você tá meio que nela e tá aqui, ó. E aí, ó, ela dá aquela chacoalhada de um estágio e vai embora, né? Foi uma queda meio, foi uma queda meio lenta, parece que isso também tá com, com, com baixa aceleração, ó, né? Então aquela, a galera, não sei, tem medo de colocar, tem muitas curvas às vezes, medo que é a primeira, viu? Ó, deixa eu voltar aqui que dá pra ver uma chacoalhada na moto legal aqui, ó. Oh, ela dá uma pena chacoalhada e aí depois você vai embora, entendeu? então, é... isso também é um pouco vamos lá, vamos, aí, vamos lá também tem outra coisa aqui, outra observação oh. aqui gera era o quadril já tá para cá e você já está meio que posicionado aqui já era para estar tá no pêndulo e você não está ainda você deixa para entrar em pêndulo no meio da curva e isso também atrapalha na moto e aí ela chacoalha, porque você faz aquela saída no meio, ela já tá com pouca, e aí você vai embora. Então aqui você tem calibragem, você tem um, um, um pêndulo pra sair mais, provavelmente você tá fazendo em marcha alta e pouco giro, e aí o pêndulo dobra e escapa. Então assim ó, calibragem mais alta, tá? 29 em motos pequenas. Moto 600 para cima é no mínimo 30. Beleza, filho? Vamos pro próximo vídeo. Na verdade, meio. Elvis não morreu, caraca. Elvis Henrique, e esse filho fez curso comigo. Olha o que ele me faz. Aí você me complica. Aí você destrói tudo aquilo que eu vim construindo durante anos. Você acaba comigo. Já Ô filho, deixa eu falar uma coisa pra você importante. Um moleque e meio, mas calma que você vai tomar essa pecada aqui. Vai tomar puxada de orelha. Vamos lá. Queda DR1 no retorno. Aqui já dá pra fechar. Ô, oh, eu vejo às vezes os caras treinando curvinha em retorno. Retorno é sujeira. Retorno é óleo. Retorno é lixo. Cara, se você vê as curvas que eu faço de retorno, é sempre a 10 por hora. Não tentem ficar fazendo retorno rápido. A curva é, tem pouco movimento. Não se sabe o que passou ali. Às vezes, mano, vem uma brasília fazendo de contramão a 4 da manhã vazando todo o óleo. Você não sabe. Entendeu? o cara tá dando uma fuga da realidade, então esquece de fazer treino em retorno, retorno é para fazer igual um birimbau, pega no meu, é pirulito racing, fazer em pé aqui ó, e vai embora, depois que sai do retorno, aí grifin um retorno é uma coisa que já não se faz treino, beleza? Beleza, é o vez, é o vez. Não sei como é que é o valor do Quem tem placa é uma delícia Fala mestre Elvis aqui Fiz o um curso de pilotagem com você É que a gente não fez Sabe o que eu vou ter que fazer Eu vou ter que colocar retorno No curso de pilotagem Vou ter que fazer um retorno Dentro de capoava a gente ficar treinando isso Vamos lá Primeiramente muito obrigado É nóis irmão E eu te compartilho Você tá ligado lá no Instagram também Eu faço uns backcams Que você joga lá Você tá ligado né uma vez? É nóis caralho Desculpa o palavrão Primeiramente, muito obrigado, sempre lotei com cautela é, nas rodovias. Nesse dia, pequei em não ver como estava a pista antes de acelerar. Assim como você ensinou, aqui, aqui ó, eu, ensinei, eu ensinei, eu ensinei. Então aqui tem o meu álibi, então, tu, tu, tu, tu, tu, tu, eu falei. No retorno para a minha city, com, em uma curva na subida, que é bem top de fazer. Olha lá, você já vem fazendo cagada nessa rua faz tempo. E um dia ela te pegou, tá vendo? É assim. É... Sempre fiz ela de boa. Mentira. Mas nesse dia estava cheio de pequenas pedras. E não teve jeito. Foi chão. E mato na certa. Eu vi as pedras e não foi culpa dessas pedras assim. Elas estavam lá. Mas não foi. É... Eu vi as pedras. O que salvou de não sofrer foi o macacão, as botas, tal. Não sei o que. A moto é R1 2008. A moto era o Keep. Frio traseiro. Lembra da sua moto? Tá top, tá luxinho. Mas você quer K 3 luxo. Calibragem quente, 30, 27. Tá legal? Usa 31 na próxima. Usa 31. Segue o vídeo, tamo together. Au! Fica com vídeo Action. Filho! Deixa eu vou falar uma coisa pra você aqui rapidão, importante, o que vem acontecendo, e isso é uma coisa também legal pra você saber, geralmente em 1000, se trabalha com um giro mais baixo que 600, né, porque tem muito torque, muita força e tal, e o giro aqui explodido não é, e, e as mil elas não estão girando tanto, igual se você pega uma 6, por exemplo, gira 16, essa 13, né, 13,5, só que assim ó, se é 13,5, se é 13,5, a margem segura para você fazer uma inclinação, sempre que eu já falei de mil rpm, então aqui ó, no máximo 6. seis no máximo, mas três e meio eu ficaria em 7. 7 é legal. Se vai fazer uma curva tá abaixo de 7, e você veja, você vai ter que inclinar um pouco mais, ter um pouco mais de cautela no acelerador para depois, porque mil não tem velocidade de curva, não se ganha tempo em velocidade de curva. Você ganha tempo nas retas, né? Você vem mais forte, a frenagem é um pouco mais forte, e aí com isso você é, faz uma curva mais em V, aí você põe, tem que botar em pé o cotô, o grifo vai embora, né? Claro que existe um contorno de curva, existe, mas não é igual a 600 que eu consigo dar a mão lá embaixo, que tem menos torque, mais tranquila. Então assim, ó, quando você tá fazendo uma curva dessa mais fechada, aqui é legal primeira. Já falei também, usem em primeira marcha. Então assim, ó, dá uma redução, por quê? Porque você vem muito baixo aqui, ó, e aí de novo, ó, outra, outra, outra coisa, era pra você já estar tá mais aqui, ó, não, tá muito longe aqui, ó, um pouco mais aqui nessa faixa aqui, como se fosse na roda do carro. Aqui, ó, aqui você perde e vai embora. Então, se você reparar bem, ó, você nem foi tão agressivo no acelerador. Só que ela tava tão baixo o giro, e ela tem um torque mais violento, que você inclinou, aí você dá a mão inclinada, e ela faz o que? Ela dá uma escapada de traseira, fecha a frente e vai embora. Ela dá uma semi-escapada de traseira, fecha a frente e vai embora. Por quê? Porque o giro está baixo. Então o giro está baixo, você está fazendo a curva do meio para cá, você é obrigado a deitar ela mais que o que, o que precisa no retorno. E aí você vai lá, alimenta ela e ela escapa, entendeu? Por quê? Porque a entrega não é aqui, ó. Hum, a de meio assim, hum, né? então é uma coisa mais agressiva. Então, se você já está de primeira, ela vai estar tá mais cheia, então essa entrega vai ser um pouco mais delicada, entendeu? Você consegue cozinhar um pouquinho mais o galo, até ficar com o selo hum, e vai embora, entendeu? Então ó, o giro cai muito, ó, você vem num ponto bom aqui, daqui a pouco você espalha muito, ó, cai, cai, cai, cai, cai, aí se alimenta, na hora que se alimenta, ela dá aquela hum, e fecha a frente e vai embora. Sim, tem, tem as pedrinhas aqui, dá pra ver a, a, as pedrinhas e também eu te falo uma outra coisa, pegar as pedrinhas aqui ó as pedrinhas aqui e tal só que é o seguinte aqui pedrinha só que é o seguinte lembra quando você se direciona com a dianteira e quando você entra na curva praticamente você alimenta aqui quem tá levando é a traseira por mais que tenha pedrinha ela poderia dar, dar uma estabilizada para isso aqui mas você tem um pouco de faixa de giro para ela empurrar e ir embora entendeu agora se não tem tá baixando e a dianteira fica instável aí ela fecha mesmo e vai então um pouquinho mais para cá Cuidado com esse RPM caindo muito, tá? Se você vê que vai precisar, põe em primeira, seja mais doce no acelerador, mas a moto vai estar tá mais acesa, ela vai estar tá mais grudada. É isso que é o importante. Beleza, filho? E no retorno? Não inventa. O retorno... Cara, você não sabe o que rodou, o que aconteceu. Às vezes tem pedaço de pneu no meio. Enfim, é besteira. Tá bom, filhos? Vamos pro próximo vídeo. É o vez! Pare! Você ficou até aqui para isso, né? que eu tô ligado, mas é o seguinte, ó, primeira coisa, vamos analisar, porque toda queda é um aprendizado, assim como as anteriores, então eu agradeço todo mundo que me ajuda com esses vídeos aqui no canal, é, me ajuda não caindo, mas mandando, querendo que eu analise, né, então eu quero agradecer vocês que foram lá, pedindo para eu fazer essa análise, e é o Marquete também que me cedeu o vídeo, né, então assim, eu escrevi lá, eu vi que vocês estavam falando, me mandaram o vídeo, eu falei, não galera, eu vou pedir autorização, porque eu não gosto de publicar nada que eu não tenha autorização. Porque amanhã depois, alguém me cobra, tá lá, fala assim, ó, tá aqui o e-mail, entendeu? Então, assim, o do Marquete, no caso, foi o WhatsApp. Eu chamei ele falei, ô oh, meu, posso fazer? Ele pode. Eu falei, ó, é isso mais ou menos o que eu acho, né? Também não, eu queria dar, não queria dar um spoiler completo, porque eu quero que ele assista aqui também, porque é nóis, você tá ligado? Mas, assim, eu falei pra ele o que eu ia fazer, porque eu falei, eu não quero denegria, eu não quero não sei o quê, eu não quero nada. Eu quero só usar o vídeo pra falar, porque... E é um erro que amanhã você pode fazer, eu posso acontecer também, enfim. Então, é, o que eu quero mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, principalmente, teve até uma questão que ele falou do Super Corsa SP, que era 2017. Então, dependendo do ponto também, é um pneu de 4 anos e o pneu, ele tem base petróleo. Você não sabia, você pega um pneu hoje, que você tirar da sua moto, enrola num papel filme, deixa ela no canto, você vai ver o papel ficar todo amarelado. Então, é... O pneu ele vai endurecendo com o tempo, por mais que ele fique guardado. O pneu tem validade de 5 anos. E sim, o esquente esfria, de repente, o pneu que já está quase para vencer, pode deixar a carcaça um pouquinho mais dura, a borracha um pouquinho mais dura. E faz diferença, principalmente em tempo gelado, tá? Então pode ser que o pneu contribuiu. Mas aqui eu achei que foi um outro detalhe, que até na curva anterior, você percebe é, que a ciclística da moto é fantástica. E teve uma galera que falou assim, pô, baixa o giro, então não sei o quê. Cara, o giro aqui tá legal, ela gira 12,5 até 6, tá luxo, 5,5, 6 tá luxo. O que, que eu vou falar para você fazer? Vou deixar aqui embaixo o link. Olha o meu teste de em de que eu tava com os pneus, eu não sei qual que era o pneu que vinha, acho que era o, o Corsa Cor Cor SP, ou era o um modelo do Rosso 3, não, acho que era o Corsa, ela tava com o Super Corsa SP, e olha como eu rodei. E o giro você vai ver que tá nessa faixa aqui, ó. 6810, 10. Claro, dá a reta e a gente estica, mas 6810 lá no meio linha Então, é o, o giro de trabalhar na meu, que é aquilo que eu falei, essa moto, as motos sem torque. Então você põe uma eletrônica e deixa ela ajudar e ir, né? E eu também usei lá no 1 atuação. E estava Race Pro também. Tá? No Race Pro, a atuação do ABS é quase mínima. Ela não me atrapalhou lá. A eletrônica também é um luxo e ela parece uma ZX-6 pilotando. É, nessa, nessa transformação da BM, aqui eu percebi o quanto ela se aproximou, por exemplo, de uma CBR. Tá? Mas muito bem, eu falei tudo isso aí por quê? Porque por mais que esteja a ciclística melhorada, por mais que você tenha que tomar alguns cuidados. Então a primeira coisa que eu falei para ele foi o seguinte, a calibragem estava muito baixa. 29,5, 30 é baixo. E outro detalhe. Pista fria é pior ainda. Por quê? Porque dependendo do ponto da pista, te rouba a libra. Então, por exemplo, por que, que quando os caras uruguai vêm aqui, os caras arrepiam? Porque vem aqui num clima, clima tropical luxo, mano, os caras arrepiam. Porque os caras estão tá acostumados a correr no frio, que a pista parece que tá um sabão. O cara, quando vem num sol aderente, aqui numa pegada Ray, mano, os caras deliram, entendeu? Então, tipo assim, no frio... A pista mais gelada, a moto ela parece estar tá mais ensaboada, sabe? Ela fica mais. Então, o que, que você tem que fazer? Trabalhar muito bem a Libra e, principalmente, se você vai para um ponto que você usava 32 quente, exemplo, vai, o pneu está quentinho, você foi lá, calibrou e já foi, beleza. Se você não fez isso, é interessante você colocar duas Libras a mais até. Por quê? Porque, dependendo do ponto, se ele está quente e a pista está gelada, vai roubar essas duas Libras. O traseiro você pode manter como estava, mas o dianteiro você pode colocar uma libra, duas a mais, porque ele vai voltar para o padrão, porque o dianteiro não, você não freia igual você freia na pista para esquentar tanto, que você dá aquela pá, atravessa aí, você faz uma frenagem mais progressiva. Eu já mostrei também nos meus vídeos, já também mostrei a diferença de inclinação de um pilotagem de pista para um pilotagem de rua, vou deixar o link aqui embaixo também. Então é importante dias frios... Saber que a aderência ela fica um pouquinho mais comprometida, então a calibragem um pouquinho mais alta vai te salvar com o pneu quente, porque se caso você perder, então se você usa 32, por exemplo, joga 33, 34 para ficar 32, certo? Maravilha. Mas assim, 29, 30 é muito baixo, então, primeira coisa, ah, a pedaleira pegou. Então, não, não pegou. Ali ele estava inclinado, certo? O pneu vem no esquema que eu falei, daqui a pouco ele escapa, por sorte ele tava no pêndulo, e aí ele mesmo faz a base no corpo, quando ele escapa, adere, levanta e vai embora, né? Piscão corta, se fosse qualquer outro Paulo road, rosso 3, se levanta, ele tinha escapado e ó, lambido e tinha ido embora, e o acidente tinha ficado bem pior. Então, apesar da carcaça ser um pouco mais dura do que ele tava acostumado, que ele andava de K1, K2, o SP é mais duro, mas mesmo assim a borracha é luxinho, foi lá, a, dá aquela a hum, adere, ele já estava aqui, dá aquela que o joelho pegou aí de vez, e levanta e vai embora, porque volta e ele fez o peso. Então, a importância também de usar o pêndulo, né? Se ele estivesse em cima da moto, também tinha se matado. Então, ele faz, que é aquilo que eu falei, a gente usa o pêndulo para quê? Para parar a inclinação. Então, o corpo dele parou, o pêndulo adere, levantou, foi embora. Bom, vamos usar o vídeo vamos lá, só às vezes retorninho viu precisa deixar o retorno na moto um pouquinho mais forte na traseira, mais rápido para encaixar a dianteira. bom aqui ó, Marquetes, eu faria aquela próxima prova de primeira, eu sei que aqui você deu uma ganhada no carro, porque a gente nunca sabe se o um animal vai mudar de faixa né, e tipo às vezes o cara escuta a moto se emociona, a de faixa, então dá aquele confere, viu aqui, Legal. Essa inclinação, por exemplo, era é a inclinação que você tinha que ter usado naquela curva. Aqui, ó, do jeito que você tava Mas vamos lá. Tem aqui o negocinho do óleo e tal. Meu, aqui, ó, eu acho que você já correu um pouco de risco, porque, ó, tiro baixíssimo, você inclina bastante aqui, ó, e, ó, vem sentindo ela, tá vendo? Ó, vem sentindo ela. Se esse óleo tivesse realmente, porque teve um vídeo que rolou nos WhatsApp lá, pô, ela de óleo então não sei o se tivesse ruim, nessa passada aqui, ó, você já tinha dado um, sabe? E Porque você ainda passa né, um pouquinho inclinado na treina, você sempre dá para ver melhor. Então, para mim aqui, você já deu uma exagerada a luxo. Eu, eu falei de primeira e um pouco mais. Então assim, se tivesse, vamos dizer assim, tão comprometido o, a borracha do pneu, aqui já era para ele ter dado um sinal bem maior, sabe? Então, eu ainda acho que, por mais que o pneu seja 2017 até... Você me convidou, a gente vai ver o, o, o... Vamos marcar de ver o vídeo com a moto lá, para ver o pneu então não sei, não sei o que lá. Mas eu ainda acho, pode ser que eu minha opinião, mas eu acho que ali ainda foi a inclinação e a calibragem baixa. Ó, vamos aqui, ó. Se o óleo tá comprometendo mesmo aqui, ó, nessa hora aqui, ó, já dá pra ter uma numa sambar, não dá. Só que aqui, irmão, olha o que acontece, ó. Você fechou um pouquinho antes da hora, e aí o que, que você faz? Eu não sei também se você estava na pegada da GoPro 360, você vê que, mano, você dá aquela puxa de cotovelo, você inclinou demais aqui, ó. Inclina demais, ela passa do ponto e acelera inclinando. Aí ela dá aquela. E não tem jeito, ó. Então, ó. Você viu que você tava iniciando o acelerador? Ó, ela dá. Tipo, é... eu não teria dado essa mão desse jeito aqui. Entendeu? Vamos lá. Ó, aqui você já foi coragem total, você tá ligado, né? Ó, aqui ela se abriu legal e tal. Eu talvez teria ficado um pouquinho mais, um pouquinho mais. Às vezes que eu fui pra Moroncaba, eu não gosto muito desse, desse primeiro setor aqui, sendo sincero. Ó, fechou tal. Mantinha aqui, ó. Mantinha aqui e já era. Só que aí você vê o mais, ó. E aí ela... E... Se você viu a curva anterior, era ali. Então assim, ó. Muita inclinação e acelera, Race Pro ainda, um, cara, o controle vai demorar para atuar um pouco. Então, é, ele ainda vai te dar um sustinho, entendeu? Porque o Race Pro na BM, ele já é uma pegada mais pistol para você fazer um traquelezinho, para você dar uma, uma divertida. Então, aqui, é, na, minha, na minha percepção, tá? Inclinou demais, não precisava dessa forma. Acelera. Penão com calibragem baixa, dá aquela dobrada, escorrega, tá aqui, ó, peso do pêndulo, aí ele para no teu pêndulo, a sua bonita dá aquela gripa, levanta, você vai embora, e aí, meu, não tem aqui, né, não tem muito espaço. Aí tem um outro detalhe que você fala assim, puta velho, o ABS não entrou, né, tipo, ele dá um, vem no RL, o que que acontece, meu, você toma um sambão, a frente tá aqui, ó, certo? Aí você vem aqui, ó, freno forte, e você pega aqui as ondulações. Essas ondulações, eu já falei, ó, ondulação, ondulação, o que que acontece? Volte meu vídeo do ABS, que teve cara que me questionou. Teve um outro brother de 10 que tomou um tubo muito parecido. O ABS em ondulações, aqui principalmente no ondulação não funciona. Ele não atua, porque ele entende que vai ser perigoso e não entra em ação. Então aí você tá com o freio como ele deveria ser. É aí que é o problema. Se você não acredita no que eu estou falando, porque eu já fiz o vídeo do ABS, está aqui mais uma prova viva e outra. Todo mundo é em capoava, certo? Certo. Você tem seu moto com ABS? Vou te fazer um convite. Vai em capoava, anda faceando não traço, que é bem perto da saída do box lá, e freia. Você vai ver teu, teu freio soltar e voltar, e você dá uns mini bobzinho que é o ABS soltando na hora da ondulação. Pra não travar uma roda e você ir a lona. Então aí quando você solta e ele volta, ele volta na pressão que tava aqui, ó. Entendeu? Então o motorzinho vai lá, tá aquela travada e libere E você, Ah, Aí ela vem... Hum, hum. E aí você toma um susto, porque você não tava preparado. E é tão rápido, é frações de milissegundos, que não dá tempo de você fazer isso aqui e voltar. Você não faz isso. Você não consegue ter pressão do ABS. Então você tá com o dedo ali, ó. Aí ela dá aquela escapada, você dá mais ainda. Quando você dá mais, ele libera, volta, ela... E já era. Faço o convite, se em com a prova sua moto é ABS, fica bem aqui para a direita, perto do box, freia que é o traço da pista, que é onde vai ter os bumpzinhos lá, você vai sentir o que eu estou falando. Então, é por isso que eu falo, a eletrônica, usem, abusem, ABS, usem, abusem, mas tem uma hora também que você precisa tomar cuidado, porque aí precisa fazer aquele teste de frenário, porque numa situação dessa você vai precisar, e a... Indulação, vai dar isso aqui, deu esse RL aqui e lançou ele, aí aí ferrou, né? Tá ficando barato pra arrumar essa moto, ó. Essa câmera aqui do caraca essa 360. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Ó, a inclinação nervosa aqui, ó. Nervosa a inclinação, muita inclinação. Ó, como você passa ali, ó, era pra ter uma. Aí aqui, ó, aqui ó, aqui dá pra ver bem, ó. Era aqui, ó, era aqui, ó. Era aqui, ó. Era aqui, ó. Só que aí você vai dar aquela... Ó, ó a chamada no cotovelo, ó. dá uma olhada, ó. Aí dá aquela mais. Por quê? Porque você não queria talvez sair do seu traço. Aí ela dizia... Meu, nessa hora aqui, você tinha que ter mandado um morungaba Boys, malandro. E ter chamado na faixa 2. Vai fazer o quê? Chamasse na faixa 2, marqueteira. E aí pelo menos não tomava essa, entendeu? Mantinha o, o, o pêndulo do jeito que tava pra não puxar mais acelerando, ela dá aquela escapa, porque provavelmente você andou de K1-K2 antes, fez isso, e o K1-K2 é mais mamãe, né, então aí ela ficou. Nessa, tá, com o pneuzinho um pouco mais, é, Valdomirozinho, faixa 2, entendeu? Ó, abriu bem aqui o traço, fechou, mantém aqui, ó, mantém. É isso aqui, ó, aqui já começou demais, ó. Só que você viu de repente numa memória da curva, da curva anterior, que você deu aquela entrada luxo, entendeu? E aí já era. Não, ficava naquele lance lá, dava um Borunga Boys, tá ligado? Já deixava ele espalhar pra cá e já mantinha o traço aqui pra entrar dentro dessa aqui. Borunga Boys. E não foi isso aí, meu. Mas ainda bem que mais o um susto. E aí agora é arrumar a motoca e já era. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado da minha avaliação. Maravilha? Faço um convite, vejam lá a parte do diferença de pneu da pista para a estrada, deixem margem de segurança. Vocês podem ver nos vídeos que eu não inclino tanto assim como eu ando na pista, a diferença é bem grande, justamente para não dar isso aqui, entendeu? Por quê? Porque mesmo eu que piloto profissionalmente, se eu inventar de inclinar muito mais, estou sujeito à queda. Tá? Então é, eu deixo sempre uma margem boa de segurança para ficar com uma boa parte de pneu lá, para não tomar essa. Maravilha? Então eu quero agradecer a todo mundo. Obrigado aí, Marquete, por ter mandado o vídeo. Espero que você tenha gostado aí da avaliação também. E é nozes. E não fiquem com... Ah, tá vendo lá? Ah, meu, não fica com essas essas essas picuinhas. Porque não leva a lugar nenhum, entendeu? Todo mundo, todo mundo tá sujeito à queda. Inclusive eu também, certo? Eu devo ter pelo menos, que eu lembro umas 80 aí. Só... Não, você não vê que eu sou todo robótico, irmão? Então é E como é que eu, eu fiquei... Né? Não, todo mundo aprende caindo, infelizmente, é assim, né? Qual o limite do pneu? A gente dá a dica, mas a queda, ela vem. Então é isso. Maravilha, filhos! Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like. Se inscreve no canal. Tio Máximo. E aguardo o próximo. Ah, o Valdeci, Valdomiro, o Vans